Papai, o que a Tia Carol faz? A Tia Carol é engenheira agrônoma, filha. Ela ajuda o papai a fazer a nossa colheita ser grande e sustentável. Ela cuida da conservação do solo para aumentar a produtividade. E foi ela que projetou aquele galpão para guardar o milho. Ela é que vai te ajudar quando você for uma fazendeira. Hum, não quero nem ser fazendeira. Quero ser engenheira agrônoma. Agronomia. Compromisso com o futuro do Brasil.